no capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Está aqui a falar da história de Adão e Eva. Eva é, comeu, do fruto da árvore proibida, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois, ela também deu a seu marido, deu para Adão. Adão comeu também deste fruto e então os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus, Eles perceberam que estavam vulneráveis. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Folhas de figueira para cobrir-se fala-se do esforço próprio, justiça própria. Tentar esconder a nossa fraqueza com o nosso próprio esforço, a nossa própria esperteza e, e o nosso conhecimento humano. Isso não resulta. Nós precisamos reconhecer que somente Deus é a nossa força. Somente Deus é o nosso escudo. Somente Deus é o nosso porto seguro. A mulher, o lado intuitivo ou sentimental da natureza do homem, discerne que a atividade nas ideias gera conhecimento. Mas o conhecimento adquirido não é necessariamente da natureza divina, não vem do trono de Deus, Esse é seu conhecimento do mundo, que nos leva ao erro. Amor proveniente das emoções, aquele amor, aquilo que nós chamamos de amor, mas que na verdade não passa de emoções, é aqui representado pela mulher, que age independentemente da sabedoria da razão, uma sabedoria que emana da razão, que tem a sua proveniência na razão, onde nós analisamos os prós, e os contra. É aqui, então, representado pelo homem. Também não é confiável. Os olhos, a Bíblia diz que os olhos dos dois se abriram e eles viram que estavam nus. Os olhos são a faculdade perceptiva da mente do ser humano. E a menos que a percepção seja estabelecida na verdade da palavra de Deus, a pessoa vê ou percebe, ou percebe é, tudo dentro de uma dualidade, dentro do bem e do mal. Nós temos que perceber as coisas a partir dos olhos da graça de Deus, do amor de Deus. É, fora da graça de Deus, nós vamos ver sempre dualidade. Vamos ver sempre o lado, uh, o bem e o mal. Quando alguém se deleita em conhecimento literal, que é menor que a verdade de Deus revelada, que é Cristo para nós, o Filho de Deus, sua capacidade de receber inspiração direta da mente divina é diminuída ou perdida. Sua capacidade de perceber ou de receber é, inspiração direta da mente de Deus, da mente divina, é diminuída ou perdida quando nós nos agarramos muito ao conhecimento literal, sem, sem a revelação de, da palavra de Deus. Tanto o amor proveniente das emoções, que é representado aqui pela mulher, a Eva, quanto a sabedoria da razão, ou seja, que é representada aqui pelo homem, se envolvem em um conhecimento falsificado por meio do comer de ideias inadequadas à natureza divina. Então, nós aqui entendemos essa alegoria, esta passagem, vamos tentar aqui eh, colocar em miúdos. Uh, a o, o lado intuitivo, né, o lado intuitivo ou sentimento, uh, o lado sentimental da natureza do homem, discerne uma atividade dentro das ideias, que gera algum conhecimento, uma curiosidade. Porque ela, se nós lermos o texto, é, o texto diz assim, quando a mulher viu, tá, a dizer aqui dos olhos, viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Então, nós somos tentados somos tentado por este lado intuitivo que aqui é representado pela mulher, porque para, para tentarmos buscar algum conhecimento, mais conhecimento do mundo, conhecimento literal. Quando nós comermos é, aqui a passagem, ela nos leva a entender que eles comeram do fruto. Na verdade, é quando nós absorvemos ou aceitamos esse conhecimento do mundo que não emana do trono de Deus, do amor de Deus. Então, nós comemos eh, do fruto proibido. Agora, os nossos olhos se abrem, nós nos vemos vulneráveis porque a nossa consciência já não é mais inocente. Nós agora temos conhecimento do que é bom e do que é errado. Ou seja, nós fizemos um julgamento dentro daquele, daquele prisma da dualidade. E isso traz muito sofrimento para nós. Nós precisamos, sim, conhecer as coisas, conhecer, receber conhecimento, mas dentro do amor de Deus. Uh, a inspiração ela tem que emanar do trono de Deus, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala de ciência, a palavra de Deus fala uh, de saúde, a palavra de Deus fala uh, de amor humano, o amor humano na relação, intimidade entre homem e mulher. A palavra de Deus fala uh, de dieta, da alimentação. A palavra de Deus fala, fala de tudo que nós precisamos, mas nós, às vezes, corremos, somos muito, apressados em buscarmos conhecimentos do mundo que, dez anos depois, vem uma outra teoria que já desvaloriza aquele aquele conhecimento. Aquilo já não vale. O que vale agora é este mais recente. Mas a palavra de Deus ela é atualizada desde do, do princípio até o fim. E Jesus mesmo disse, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou... Eu sou o primeiro e sou o último. É, Deus, Deus é tudo. Deus é tudo para nós, irmãos. Nós, é, não digo que não, não devemos buscar algum conhecimento é, daquilo que tem a ver com a ciência. Devemos, sim. Mas antes de buscarmos na ciência aquilo que queremos, queremos para alimentar a nossa alma e aumentar o nosso conhecimento, busquemos primeiro conhecer a partir eh, da palavra de Deus. E só a partir da palavra de Deus conseguimos fazer um julgamento eh, fora deste prisma da dualidade. Então, quando nós tentarmos ou irmos buscar esse conhecimento eh, ou mais algum subsídio eh, dentro da ciência nós já temos temos uma temos o nosso fundamento o nosso o fundamento do nosso conhecimento ela está está na na verdade da palavra, de Deus, então nada nos demove, nada nos engana irmãos e irmãs espero que este devocional tenha lhe ajudado, despertado alguma coisa ali na sua fé no seu coração é, prometo na graça e pela graça de Deus trazer mais outro devocional mais tarde ou amanhã se Deus quiser, shalom até mais logo, até mais amanhã